É isso, vê se eu tô parecendo maneiro aí Júlio. Tá bom, tá bom. Não, não, mano. Ah, é bonito que eu sou dois disso. Pô, sabe que o pai é lindo, né? Tá ligado? <risos> ah, tá ligado. Tá bom, um esquema aí que não é possível, né, cara? Tô, tô. Ah, tô com medo. Não pode, só pode. Tá rolando o finterra aí. <risos> Não, não. Falta muito pra quê, cara? <risos> não, pra, pra, pra, pra iniciar. Filho. Encerrar o quê? Pra iniciar. Não, já ah, começou. Deixar arder, deixar rolar. Não, já meu já meu começou filho. em Alta Astral, já. Isso oh, aí. Você vai, o que você quer fazer com o gel? Você vai tampar o podcast aqui, não, não, não, não, não. Deixa ele. Ele, ele, ele que, aparece. Ele é, não, não, aí tem é é só que, essa. Você quer que apareça mais a platina do podcast? Que você não, ela fazer? já tá aparecendo, pô. Não, o fica na frente. Não, esse aqui não. é suave. É 9, 70. Tá rolando. Bora. Então é isso aí. Fala, rapaziadinha maneira aí do canal. Brotão aqui novamente, agora com esse convidado ilustre, o cara brabo, que a gente acabou de lançar ele aí novamente na pista. Essa semana que passou, não sei se você, se você que tá aí acompanhando ainda, não deu aquela colada lá no videoclipe dele, que tá aqui nesse canal mesmo. Esse cara é meu Ele, amigo mesmo. Porra. É meu amigo mesmo. Pelo amor de Deus, esse cara. É meu, esse é meu irmão. O, não, peraí. Primeiramente, seguindo os protocolos. Vai que vai. Pra dar aquele grau. Ó, oh, mas o meu é só do lado de fora. É. Pra dentro não vai não, tá? É. Esse podcast vai ser diferente. Você não gosta de nada pra dentro? Uau. Não. Uau. não, álcool não. Álcool e outra coisa? Ó, oh, depende, né? Conversa, né? Que isso? Não tem seu preço, né? Diz aí, né? Que tá repreendido, tá? Tá, tá amarrado no nome de Jesus. Vamos pular isso aí. Né? aí. Corta. Alô, bolando? Corta. <risos> é desse jeito. Entendeu, entendeu é a referência. É isso mesmo, rapaziada. Com vocês. Ele mesmo. Andinho. Black! Alô, rapaziada, boa noite, boa noite, tamo junto, ó. Mó satisfação mesmo de estar aqui, ó, sentado na cadeira aqui, no seu podcast, no seu canal. Tá tendo aí uma grande repercussão aí, tanto na cidade quanto na região aí, ó. Tá de parabéns e eu me sinto realmente, de coração, honrado de estar aqui participando do seu podcast. Pô, que isso, mano? Não, que com é certeza. Isso? Nada de rasgação de seda, não. Aqui só vai ser papo reto. Só papo sagaz, Sagaz né? e reto. Eu... eu... Eu também me sinto muito honrado em ter você aqui, porque você é um dos caras que acreditou aí no meu projeto, acreditou aí no, no meu trampo, acreditou aí na minha capacidade de fazer um trampo bacana e diferenciado para nossa região e é um cara que veio aí quebrando vários paradigmas né, e vários, vários preconceitos e já jogando uma polêmica aí no ar, né, tá. A intenção é essa, cara, quando eu decidi voltar novamente para minhas raízes, né, que é o, é o samba, é o pagode, né, que nós vamos entrar no, no mérito que eu trabalhei no mundo funk por algum tempo, a minha intenção foi de voltar e fazer realmente a é diferente. Se fosse para voltar para fazer o mesmo, o mesmo do mesmo, eu não, não dava para mim. Então, minha ideia é essa, não quer dizer que eu não vou lançar novos trabalhos aí é, né, o que a galera faz e tal, mas a minha bandeira é sempre fazer o povo pensar e raciocinar nas questões que acontecem na nossa sociedade aí em geral. E é isso pode daí. crer, cara, pode, pode crer. E, e... e conta um pouco aí da sua história para a rapaziada que ainda não conhece de toda a sua história, que a sua história é bem longa e que boa. você tem muita história boa. Conta, dá uma, dá uma resumidona nela. Conta um pouco aí para gente... Então, vamos é lá. Coisa. Então, assim, eu comecei a me interessar por música aos 10 anos de idade. É, meus familiares, tios, meus, meu pai e alguns amigos montaram um grupo de pagode, eu tinha 10 anos de idade. Uhum. Era um grupo baseado com a família, né? E eu comecei a acompanhar. Eu acompanhando, fui gostando da situação, meu pai foi me levando. E eu comecei a participar, me deram um chucalinho na mão, pequenininho ali. tinha quantos anos? 11 anos, 10 anos eu me interessei, 11 anos eu comecei a acompanhar a eles. Vê de berço, né? Vê de berço. Aí fiquei lá com o xucalim lá, o povo achava bonitinho, aquele negócio de criancinha, pá. E eu fui crescendo, fui desenvolvendo. Aí na minha adolescência eu comecei a pegar instrumento de harmonia, né? Comecei a tocar cavaquinho, de cavaquinho passei para violão e fui crescendo, fui crescendo, aí acabei tocando em algum, aí assumi o grupo uhum. que chamava mistura racial, assumi o grupo, todos pararam, eu assumi o grupo com uma nova formação e depois fui passando em outros grupos, outras bandas <coughs> e consegui sair da, da cidade de Volta Redonda, né? Participei aqui na região dos fluminense todinha, fui para fora do estado e o negócio foi crescendo. Aí depois disso eu acabei eu sempre comecei a compor, gostava de compor, escrever. Escrevi a música, pro, naquela época do funk, de MC, dupla de MC, aquela época uhum. boa que eu acho que é a melhor. Escrevi alguns rap, algumas letras de funk. E a galera que gravou começou a ganhar os festivais. Falou, pô, que você não entra nisso, cara? Você escreve bem e tal. Aí eu acabei e falei, pô, vou, vou tentar. A primeira que eu fiz eu ganhei. Aí eu gostei da batida, me envolvi, larguei o pagode que o pagode dá problema com muita gente assim grupo é complicado grupo, grupo é complicado. realmente grupo galera... é complicado a galera é complicado sempre tem uma tretinha né sempre tem mas aí eu entrei no mundo do funk e cara o negócio foi muito rápido funk cara. muito rápido Um ano e pouco eu aqui em volta redonda toquei em tudo quanto é lugar que você imaginar em volta redonda nova era um arama aquela época de aero e outros uhum. clubes por aqui e acabei que Ficou pequeno para mim aqui, eu me senti já pressionado aqui, pequeno, tinha que expandir, fui para o Rio, gravei a minha primeira música no, no estúdio Link Records do Malboro e lá o produtor do Malboro que se chama Batutinha, um abraço para ele, uh, o Maestro Batutinha, o cara valeu, é o brabo, ele é brabo. ele é o brabo dos brabo, quem não conhece, é porque conhece mais os DJ que ficam lá na frente, mas de quem produtor, não conhece já escutou muito muita coisa, parada dele. não é só música não, videoclipe, é tudo. O cara é maestro mesmo. O cara não é só... O cara é maestro. E ele gostou. Não conheço pessoalmente, Eu conheço. mas conheço de trabalho. Já vi vários trabalhos. É. Dele. Então assim, o cara me abraçou, ele saiu da época do Malboro, Furacão contratou, ele foi pra Furacão. Naquela época começou a sair os DVDs, DVD uhum. da Furacão. Então todos ali foi ele que lançou, todas as músicas, todos os DVDs, foi tudo... Então ele me levou pra Furacão. Aí eu assinei um contrato com a Furacão. Se eu não tô enganado, eu fiquei acho que dois anos e pouco lá. É, saí em um, em um do, do, dos DVD da Você Furacão. Do DVD é, da Furacão. Na, se eu não tô enganada, no Twister. Saiu aquele medley, né? Com várias, várias pontas uhum. de, de músicas assim, no um Twister. E aí foi. E depois também tive música com o Dennis. Tive. Deixa eu ver. Gravei duas músicas com o Dennis. Gravei três músicas com Cabide. Alô, Cabidão. Cabidão também vou te falar, hein? Oh. Cabidão é brabo, Cabidão é brabo. E assim foi meu, minha história no funk. Viajei quase o Brasil todinho também, graças a Deus. Foi na época de 2000 até 2013, por aí. Eu vivi do funk. E essa parada de videoclipe você só veio fazer agora? Você não chegou a fazer. Não, não, no funk vídeo. naquela época eu não fiz, não. Aí eu fiz realmente agora o meu primeiro videoclipe juntando as duas também épocas. Também nessa luz, época não era uma época que não o era funk tanto, que não. rolava muito videoclipe. Começou né? mais na época de 2000, quando eu parei, né? Na época de 2014 pra cá, que é. o negócio foi. já aí clip, veio Tom. É, isso, veio Condizila. Isso aí. Veio o Pedrão. Isso aí. Veio um amigo aí também, não sei se você conhece, um tal de Zão. É, Essa parada aí. <risos> <risos> tudo, tudo nessa época. E, cara, bacana saber que você veio... Eu, eu quando você me falou que você já cantava, que você era do funk, eu, eu não te imagino no funk, cara. Olha que doideira. Eu não te imagino no funk. Eu pensei que você já era do samba. Porque o cara, eu te escutando hoje, eu falo, caraca, a voz dele é do samba. Entendeu? Mas no funk em si, eu... Eu não vinha, não, não, não vinha na minha mente. E você até trouxe as paradas aí, né? Você é, falou. pô, cadê? Trouxe uma parada pra mostrar pra galera aí, pra não... Falar que a gente tá jogando conversa fora. Ah... Né? Que no Izão não tem não, aí mostra, mostra... pra galera. Aí não, mostra, não, não, não, bota aí, bota, bota aí você, fracana. Isso daqui tá? é uma das matérias que saiu na época, né? Tem outras, né? Vira, vira pra aqui. essa câmera aqui, ó. Top, aí. cara. Top? Top? De Volta Redonda para o Brasil, rapaziada. É. Pega aí. E qual era o nome que você usava nessa época? MC Black Boy. Qual o nome Boy. que você usava nessa MC época? MC Black Boy. MC, MC Black, Black Boy. Boy. É. Deixa ele aparecer. Pô, sei onde que eu botei aqui que surgiu, mas deixa ali. Tá? Vamos lá. Peço Tem... o Pest Tem... aí, MC Black Boy, cara. Agora eu te imagino no funk. Ah, então. Nossa, <risos> então, assim, se vocês entrarem aí na pesquisar, aí vocês vão ver bastante música minha ainda aí, entendeu? Na época do funk. Mas vamos pesquisar mais o Andinho Black agora, né, cara? Pelo amor de Deus, né? É, isso aí foi história, isso. Tô contando um pouquinho da história. que vale agora é o Andinho Black, help o criador. É isso aí, é isso aí. E, cara, e fala um pouco aí dos seus planos, das coisas que você tem pra fazer no futuro, o que você pensa, e também essa experiência aí, né, de... de estar de, de tá lançando algo no meio de uma pandemia, que meio que corta a metade do que a gente do, do que a gente elabora quando lança alguma coisa que é shows, né, cara? É. é, o problema é esse, né? Porque a gente lança o material e a gente quer ter aquele calor do público, né? Pra ter aquela, aquela resposta mais calorenta, né? Mais um. Né? E a gente não tem mais a rede social agora que nós temos, né? Uhum. Pra ter essa resposta. Mas de alguma forma também eu pensando pelo lado positivo é, a música assim se encaixou perfeitamente né cara uhum. então assim que a ideia de fazer a galera refletir mesmo esse momento que nós estamos vivendo tanto na questão de saúde da pandemia quanto também no lado político também porque a nossa vida desde quando a gente nasce é política é. a gente não quer se envolver mas devemos nos envolver porque a nossa vida nós iniciamos na política e vamos morrer na política a polícia começa dentro da nossa casa. Exato. Então o que eles querem lá, pessoal que tá lá em cima, é realmente que a gente desanime disso, deixa eles continuarem tomando conta lá do jeito deles, pra gente ficar como gado deles aí. Então se a gente não se envolver... Então, rapaziada, tivemos aquele corte, aquele corte Sim. maroto. Lembrando vocês, para vocês seguirem o canal aí, para vocês, vocês <risos> deixarem o comentário, para vocês ligar o sininho e também para vocês dar um pulo lá no videoclipe do meu mano, Andil Black, um videoclipe que eu tive a honra de fazer o roteiro, tive a honra de fazer a direção, a captação e a edição em cima da obra desse gênio que lançou Rapaz, essa música, pai. essa música top que veio, pô, quebrando vários paradigmas e que, pô, para mim foi uma honra mesmo fazer parte desse clipe. E não é que ficar rasgando seda, não. É porque toda vez que a gente corta aqui, a gente tem que fazer o um merchan. Não é lógico. E nada eu não... melhor do que fazer o um merchan do nosso trampo, não é não? Com certeza, óbvio, óbvio. Então, pra continuar o assunto, você tava falando que tudo é política. Que mas... a gente começa de dentro de casa. Então, a política começa dentro da nossa casa, né? Então a gente tem que se envolver, sim. É chato, é estressante. Mas porém não tem jeito, cara. Não adianta a gente ficar aqui, blá blá blá, tititi, e ti, ti, não vai se resolver nada. Então, nós temos que nos envolver sim, entendeu? Unir forças com as pessoas que têm caráter, que realmente têm aquele, aquela vontade do e não coletivo. Só, né? E não só se envolver, né? Porque tem muita galera que se envolve, mas não estuda sobre no que está se envolvendo. Né? Estudar, realmente ir lá ver. Galera, pô... Falando já de política, que a gente, o clipe fala de política a, em si. Então, não é simplesmente apertar alguns números e o verde, né? É você estudar realmente quem você tá pondo lá, porque, infelizmente, depois quem sofre quatro anos somos nós, né, mano? Aí não tem como chorar mais, aí não adianta. Não adianta, então, assim, você falou bem, vamos nos estu estudar, vamos nos envolver, procurar saber quem que é. Não é porque é amiguinho de fulano, ou porque você ganhou alguma coisa, né? A troca. Porque você acaba virando um produto na mão deles. Se você cobrou pra alguma coisa e votou no cara, depois não adianta ir lá cobrar, não. que ele vai falar assim, eu te paguei, ué. Te dei 50 reais. É, eu te comprei, weiss. então já você era. cobrou 50 contos. Então agora não adianta chorar. Isso é se ele te receber, né? Pra te falar isso ainda. Exato. E assim, cara, voltando pro clipe... Também você falou aí, porra, alguma seda arrumada pra mim, mas eu sei que foi de <risos> coração. Eu também vou falar pra você, assim, na frente do seu público aqui, aproveitar. E a galera também que me curte, também, que vai estar tá curtindo. Cara, de coração mesmo. Falei aqui com o Angolano, aqui, que é um dos empresários aqui que acompanha a gente, cara. Eu falo... Foca ó, em mim, Angolano. É, foca, foca em mim, Quem lá. viu lá, quem viu lá, é isso aí. Presta atenção. Cara, igual eu falei, quando eu decidi voltar pro pagode... Eu queria, eu decidi voltar para fazer algo diferente. Uhum. E você foi um cara que agregou isso, cara. Porque eu tinha em mente de, de diferente. Eu lembro quando a gente começou a conversar sobre o clipe, eu uhum. te mostrei, você, pô, cara, minha visão é essa e aí o que que você acha? Eu falei, porra, fiquei arrepiado, cara. É minha ideia, mas é isso mesmo e tal. Então assim, rolou a química. E assim, o resultado tá aí, confere lá, galera, aqui no canal do Izão. Help é o criador, Andinho Black, Isão Ângelo, que você procurar aí vai estar lá em todas lá. as plataformas, de todas, reais. todas, todas. Então, cara, ó, te agradeço que eu vi que você fez por amor. Uhum. Não foi só o profissional, né, que o profissional já tá ótimo, mas quando a gente faz o profissional, mas com aquela de dedicação, com amor, de acreditar mesmo, eu vi que você suou, eu vi que você sorriu, eu vi que você se emocionou. Uhum. Então assim, veio da alma, cara. Por ah, isso pô, que tá belo, isso, bonito, cara. Ó, te dou uhum. parabéns aqui, ó. Que Parabéns pro... ó, O cara ah, tem uma mente que ó, isso. que eu vou te falar, hein. Você que tá querendo fazer um clipe aí, procura o cara, hein. Procura o cara. Não é porque eu tô e, na mente dele, não. Procura ele, hein. Procura e aproveita que tão barato. É. <risos> porque é o seguinte, ó. Sabe como é que é? Vai crescendo, a gente vai crescendo e é, a demanda é, é de é acordo, é né. Então, procura o cara. Procura a agenda de uma vez aí. Agenda aí, pô. Agenda, agenda aí. aí. Então, vamos, vamos virar o assunto, a rasgação de seda <risos> foi foda. Desde o corte, 12 minutos de rasgação de seda. Ah, foi de coração. Eu, eu, sei que, que foi, cara. Cara, esse podcast aqui é um podcast que sempre eu tô acostumado a fazer o um podcast. A gente vai não, ficando bêbado e vai não falando bobagem e vai nos soltando as bobagens. Mas não tem como que você bebe coca, né? O cara não, não, não tem não problema, bebe. não. Vamos que vamos. <risos> Mas fala pra mim, cara, nesse tempo todo de carreira que você tem, já aconteceu algo, algumas coisas assim? Mais polêmicas, inusitadas, assim, que aconteceu contigo de uma turnê. Com certeza, sei lá, na Furacão você viu muita coisa, né, cara? É. Acho que tem coisa que eu não posso nem falar aqui. Acho que não é bom falar, <risos> mas vi muita coisa, cara. Não só no mundo do funk, não, que eu também não vou... não vou pisar no mundo do funk, não. Mas no pagode também vi muita coisa, cara. E, assim, uma das coisas dentro do funk que eu vi... Eu fiquei uma época que eu fui pra... Pro Sul. Uhum. Fiquei uma época lá no Sul, assim, a música estourou pro lado de lá, graças a Deus. Aí eu fiquei uma época lá, lá não, né? Fazendo show direto lá, indo e voltando, pra cidade de Joinville, aquela região toda ali de Joinville, Santa Catarina. Então fiquei mais ou menos uns três anos mais direto indo fazendo show pra lá. Direto, nas né, melhores casas de lá, de Araguá do Sul, é, Joinville mesmo, e tantas outras cidades lá que agora eu não me lembro aqui. Cara, chegando lá, eu me envolvi com a rapaziada lá que, que, que contratou o show, cara. Eu descobri que essa galera <risos> mexia com umas paradas meio complicadas lá, cara. Você até deu uma agarrada na garganta. Gente. Rapaz, o DJ que trabalhava comigo, que é esse aqui, ó, é o Davis DJ. Aham. Uhum. O rapaz ficou até rosa. Ficou <risos> até rosa, até rosa. Eu falei, ó, nunca mais eu volto aqui, meu irmão. Nunca mais eu volto aqui, porque assim, nós fomos contratados, a gente não tava envolvido com nada, a gente não sabia. Mas pelo caráter nosso, né, cara, aí a gente preferiu não se envolver com certas coisas e a partir desse, desse contratante lá, a gente não foi mais nenhum show que ele contratava. E pagava muito bem, mas a gente decidiu não ir. Quebramos a questão de contrato com ele, de exclusividade lá. Perdemos até uma grana, mas melhor perder a grana do que se envolver com coisa errada, né? E todo show, assim, que a gente fazia no funk, cara, o pessoal associa muito quem é funkeiro. Ou até o pagodeiro também, mas no funk é mais. Pô, você tem que beber, tem que usar coisa errada, tem que fazer. Pô, e nós somos um cara que não bebe, não fuma, não faz nada, bebe uma aguinha, um refrigerante. Não bebe, não fuma, não transa, não... Não, é isso daí, né, cara? <risos> isso aí eu sou meio violento, cara, mas deixa em off, né? Deixa em off? É, deixa em off. <risos> Pensei que você ia soltar, não, é, deixa em off. Eu as brechas. Brecha. Meu apelido era até angolano também, né? Mas não vou falar nem por que angolano, né? <risos> ou tá te elogiando. <risos> ou. Ele sabe como Ele é que é, é, é né? É, joga doído, joga doído. Madeira braba. Que isso, cara. Olha assim, que tem muita história, foi muita história, cara. Mas uma das histórias que mais me surpreendeu. O pessoal pode achar que é polêmico, mas não. Eu já falei que eu estou aqui para bater doído e falar a verdade. Dentro do funk, dentro do pagode, na minha história da música, mais de 20 anos, a história mais inusitada minha foi o seguinte. É de você não ter apoio das pessoas que estão dentro da sua casa, que estão mais próximas de você. Falou tudo, cara. Então, assim, porque muita gente, às vezes, vai na televisão, vai na televisão, vai na rádio, vai no podcast, ou faz... Primeira coisa que o pessoal... Pô, a família ajudou. Não generalizando. Não. Ninguém tá aqui generalizando, não é piadinha pra ninguém, só que eu tô pra falar em qualquer lugar que eu for, seja na televisão, que eu já fiz já alguns programas de TV também, na época do funk, ó, SBT duas vezes, Canal Esperança, GNT, programa uhum. do Jacaré, agora teve programa na Jacaré, Relíquia, então, relíquia lá em São Paulo, fiz agora a TV Rio Sul aqui, e com certeza vai abrir portas pra gente fazer mais, eu creio nisso. Já tem algumas coisas aí engatilhadas, mas é bom não falar para não, né? Deixa o negócio acontecer primeiro. Exato. Então, aonde eu tiver a oportunidade de soltar minha voz e falar a verdade, porque tem muita gente querendo falar a verdade e não tem voz. O pouquinho que eu tenho, eu vou usar. Então, assim, a maior coisa assim, que foi constrangedora para mim, não a só agora não, mas lá na época, lá atrás, é a pessoas que estão do seu lado mesmo, não te apoiar, e você vê quem tá de fora, porra, feliz, explodindo de felicidade, Exato. querendo te ajudar, chorando com você, sorrindo com você. Então assim, é uma das minhas tristezas. Na época me abalou muito, foram duas vezes que eu abandonei a música por isso. Mas hoje eu vejo, aprendi, então hoje eu uso isso como combustível. Então isso, isso hoje não me abala, isso só me, me fortalece. Então eu quero passar para você qualquer área da sua vida, profissional, é, música, futebol, artista, no trabalho, qualquer área. É triste, é triste, mas eu falo para você, cara. Louve aquele lá, o Senhor, primeiro, o nosso Criador. Amém. Dê valor à sua pessoa e às pessoas que te rodeiam. E eu escutei uma frase ó, que eu vou passar pra galera. Eu levei pra vida, caso alguém queira aí levar pra sua vida também. Que é assim, ó. Rodei-se de pessoas que não mudariam com você. Nem se você tivesse dez vezes melhor ou dez vezes pior. Exato. E assim te segue a vida. Exato. Exato. Eu acho que a vida é mais ou menos isso daí. Eu tive muitos, muitos, mas muitos altos e baixos na minha vida. E eu posso contar na minha mão que falta dedo. Tá ligado? E sobra ainda. Né? E quem tá do meu lado de lá até aqui, entendeu? Principalmente nos difíceis, né? Porra, é isso, velho? Que às vezes, na minha vida, pelo menos um, um momento mais difícil que eu tive foi o um momento mais difícil que durou cinco anos. Esse momento mais difícil. Ligado. Mas nesse mesmo eu, dentro desse momento mais difícil, hum. eu, tô, eu, eu sempre tive, estive batalhando e correndo atrás do meu sonho. sonho. E mesmo muitos me chamando de sonhador maluco. Você sonha, você acha que essas coisas realmente... Vai trabalhar, vai dar... né? Tipo, você tipo, tipo, não trabalha, é... Vai trabalhar. Eu pô. já ouvi assim, você acha que realmente essas coisas um dia vai dar certo? Desse jeitinho. Você acha realmente que isso aí um dia vai te dar dinheiro? Eu falei, cara, eu não tô atrás de dinheiro. É consequência. É consequência. É consequência. Entendeu? É é consequência. consequência. Só que é engraçado Sim. que para outras pessoas eles acham bonito. Acho. É legal, a pessoa é inteligente, pô, ela tem talento para aquilo. Às vezes, igual eu vejo muita galera vangloriando a galera de São Paulo, a galera Isso. do Rio. Não, se fosse alguém de São Paulo fazendo, é. Nossa! O cara é um visionário! É desse jeitinho. Tá ligado? É Agora jeito. você que tá aqui do lado fazendo, é o um maluco. Perca de tempo, vai trabalhar, vai arrumar um serviço. Exato. É difícil, cara. Mas... Tá viajando. Né? É. <risos> tá viajando. Mas hoje só o que eu faço. Eu fico rindo. Agora nós estamos rindo Exato. aqui. Cara. Voltando aqui no assunto. Vamos que vamos. Que a gente estava falando que a galera não acredita muito, né? Que, que tem... Dá valor à galera mais de fora. A galera dá mais valor pra galera de fora e tal. Então, tem, tem até meus amigos que estão aí até o O, o Hudson. E o Gabriel, estão montando o Chuta que é Resenha. Pô, show de bola. Entendeu? eu tô apoiando aí o projeto deles. É, um, é o primeiro programa esportivo de Volta Redonda. Acho que nem a TV Rio Sul tem um programa esportivo de Volta Redonda. Legal, pô. E falando não só de Volta Redonda, mas sim, eles vão falar do Brasil todo. Entendeu? Vai pegar o esporte de todo o Brasil, principalmente do Rio, lógico, que hum, nós lógico. somos daqui. Mas vai aglomerar tudo. Não, aglomerar, tá, gente? <risos> <risos> Mas vai englobar tudo, velho. Falei, englobar. É melhor, melhor, melhor. Melhor. Vai englobar tudo. Então, é... E eu sou um dos caras que eu tô uhum. acreditando no, no, no projeto do Moleque. Igual o Hudson falou hoje comigo. Ele, pô, postando lá uhum. coisa de... Ah, vou, tô, tô iniciando um YouTube aí e tal, não sei o quê, e a galera já zoando. Ah, o neguinho querendo virar o YouTube. É fogo, né, galera? É. Aí depois de um ano, dois anos, quando o amigo brotar de captiva, é isso brotar, aí, né? É isso aí. O carro pica, é aí. aí mesmo vai virar e vai falar assim: ah lá o neguinho. Aí já vira marrento, aí sobe. Marrentão aí vira... querendo tirar onda porque tá nesse <risos> carro aí, tal. Aí tá só ligado? ganha uma promoção, né? De bobim, perder é, tempo, aí ganha pra marrentão é, agora, eu né? Sabe. Pera aí. Alô? Fala, rapaziadinha. Tudo ao vivo, né? E é gravado, mas é ao vivo ao mesmo <risos> tempo. Sei assim que é bom. Assim aí é bom. tivemos mais um corte aí. Mas então, cara, o que, que eu tava falando? Até perdeu, né? Acho que eu tava falando do, do, do patrocínio, né? É, também. Só o cara tá chegando aí. Ah, ah tá, tá, não tá. ele falou que tá vindo o um patrocínio. <risos> Qual é a churrasquinha, família? Pô, falei pro cara que ia é ter um churrasquinho e tô aqui, ó. Mas mesmo assim é bom. Já escutei falar que é muito bom o churrasquinho do cara. É top, é top, é top. É brabo, pô. É não é, brabo. é bom não. Fala, é brabo. É brabo, é brabo. É isso. Então, pra complementar essa resenha, pô, a gente tem um pagodeiro aqui. O cara lançou o clipe. O que, que tá faltando? O que, que tá faltando? Aquela palhinha, né, pai? Ah, não, só se for agora. Vamos Cadê? Lá. Bora, Alô, Angolano! Alô, Angolano? Cadê o cavalo? O Angolano é o empresário <risos> e o. É empresário. É tudo, é tudo. Ó, é empresário. <risos> barra. Como é que é que você colocou lá? É empresário, barra. Uma auxiliar de produção. Auxiliar de produção, barra diretor. Diretor. Nas gravações o Angolano ficava assim: gravando! A gente já tá <risos> gravando assim, <pô>. o <risos> tempo mas isso aí, cara, eu tenho até a aproveitar aqui na frente das câmeras de você, dele, eu já falei isso pra ele, toda hora eu falo. Voltando àquele assunto que a gente tava um pouquinho das pessoas e acreditar, cara. Se tem uma pessoa que tá do meu lado hoje, duas pessoas, esse é o angolano. No ruim ou no bom? No bom é o angolano e o pepeu. Sei fechamento, isso. fechamento, fechamento. Fora outros que me ajudaram também, igual assim, aproveitar deixa aqui. Você me permite? Lógico. Então, assim, eu tenho que agradecer muito ao maestro Jean Barros, cara conhecido aí Bravo. nacionalmente, entendeu? Trabalhou com vários músicos aí, assim, é um músico aqui da... E é daqui da nossa região, hein? Ah. Imagina se o cara... Ah, fica... nossa e aí? região. E esse aí? dia mesmo eu, eu tava trocando ideia com, com, hum. com um cara que ele quer fazer esse trampo, hum. e daí eu falei não, Jean, pô, Jean, é o cara pra fazer o som, é o Jean. Ah, não. Que isso? Isso daí tem tá um amigo lá do rei. Não vai, velho. Esse cara. negócio, é. Cara. Jean, Jean Barro. Tá acredita. É um cara que eu conheço há mais de 20 anos, sempre me tratou da mesma forma, até hoje, entendeu? Profissional de melhor qualidade. Ô, cara, e um ser humano, melhor do que profissional, ele é um ser humano da minha que muito, muito, muito cara é muito show de bola, cara. Muito show de bola. É um dos caras cara que eu quero trazer muito aqui. Isso que eu ia falar pra você, cara. Traz ele e aqui, aquele cara. lá tem história. Tem, hein? Tem, tem também muitos. Ele é tímido também, igual ele eu é também, tímido, mas ele, ele é, é Mas é um cara, porra, um cara 10, Sensacional, cara. Cara. cara. Outra pessoa que eu quero agradecer, que nos apoiou também no, no clipe aí, foi o pessoal do Hotel Bela Vista, da CSN. Isso aí. Então, assim, obrigado aí pela parceria. É, o pessoal lá de conservatória também, do... Como é que chama, lá mesmo? Beleza da, da Serra. Restaurante Beleza da Serra, que é na Serra da Beleza. Que, é <risos> Serra da Beleza. <risos> que loucura, né? Mas, ó, um abraço aí, tá pra vocês. Aí. Ó, ele falou comigo pra gente comemorar lá, hein? Opa! Falou pra levar a equipe pra comemorar Opa. lá. Vamos marcar lá. Lá é, é lá. lindo, ó. Vai visitar lá quem não foi, quem já galera, foi. Comenta aí depois aí, se lá um não é bonito ou não. top. E num valor simples, normal, mas top. Não, e a paisagem? É coisa pô, de Deus, velho. Você come eu olhando aquilo Você ainda não viu vê, o clipe? É o clipe. É o lá. clipe, pô. Cê, é claro. tudo lá, ó. É a criação em si. E eu também não posso deixar de agradecer também um cara que me fortaleceu muito. Já conheço também há muitos anos, desde da época do futebol. Também joguei bola há um tempo. Fernando. Pai tem, cara. Porra, pai é outro... tem. Oh. Você falou Fernando, eu falei, Fernando, Ah, é o pai Fernando. tem, pô. Eu só conheço o pai tem com o pai tem, cara. <risos> não, o Fernando lá é do Fernando, pai, pai tem, tem ó. Quer. Fernando, ó. Tamo juntão, cara. Valeu, pô, pai tu tem. É, tu é brabo também, cara. Tu é brabo, então assim. Queremos você aqui pra contar as suas histórias lá do... é. dos jogos. Ih, é, Das pô. concentrações. Bacana, bacana. <risos> então, vamos cantar um pouquinho, né? É pô. isso. vai cantar também, né? Todo mundo cantando aí. Ó. Cadê Não, a rapaziada do, do chute? Ah, nesse momento... Não, o refrão pelo menos. Pô. Não, no, no, refrão. no refrão. Mas beleza? esse momento é seu. Não, é nosso, pô. É resenha. Vamos Quebra ver. tudo, mena. Deixa eu ver aqui, deixa eu me ajeitar por causa da cadeira aqui. Abaixa, quer abaixar um pouquinho mais o microfone? É por causa da cadeira que tem o um braço aqui. Vamos lá, vamos lá. Tá valendo, tá valendo. Show. É por causa do braço da cadeira aqui. Vamos lá. Prende o refrão aí, ó. Finge que ninguém ensaiou o refrão aqui, tá? Tá em off, hein? Ó, o refrão é assim, ó. oh, oh, oh, oh, ô, oh, ô, oh. ao criador. Beleza? Ó, ninguém viu a gente ensaiando na hora ninguém. do refrão, tá? Aí vocês cantam, hein? Então vamos lá, hein? Hoje eu acordei pensando o que o nosso mundo está ruim Será culpa dos seres humanos? Será que estamos rumo ao fim? É muita covardia, é muita crueldade Cadê a empatia e a solidariedade? O vilão e o mocinho se confundem na televisão Será que quem mata mais da tá com um fuzil Ou vive com a caneta na mão? Ôô, oh, ôô, oh, oh, oh, oh, oh. Que é, que é o criador Vamos cantar, vamos cantar oh, oh, oh, oh, oh, oh pel criado na boa da boa na vai oh oh oh hey oh, pelo oh, oh, oh. é, é criador andio blackson hein oh oh, oh, oh oh eu espero que essa canção nos faça refletir pro bem do coletivo o individual tem que estar tá compromissado. Tem que estar tá compromissado. Se liga nessa missão aí, hein? Se liga nessa visão. E olha quem chegou. Quem chegou? Meu Deus, quem chegou? Foi só cantar, hein? Eu falei, Ai, gente. ó. Eu falei, ele, ele não vai me decepcionar. Ô, <risos> pega oh, é. a tesourinha aí. Pega a tesoura aí, ó. Acho que tá aí do seu lado aí. Tá aqui, tá aqui, cadê? Não, tá ali com coisa ali, ó.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 Alô, velho, hein? Assim torcemos, né, Zão? Opa! Tá zero, né? Opa! Aí, ó, falando de patrocínio, chegou, rapaziada. Chegou, chegou Olha quem chegou aí. aí ó. Nossa, vou até mostrar lá pertinho da câmera. Mostra Meu aí, Deus mostra aí. Céu. Aí. Churrasquinho do Tel, churrasquinho família. Liga lá e pede o seu. Caralho, falei bonito. Oh, é bonito. Fala aí, fala aí no microfone que eu só vou mostrar. Churrasquinho do Tel, é só ligar, pedir o seu... Que vai chegar quentinho e na hora pra você se deliciar com a sua família. Ah, moleque! Na voz do Andinho. <risos> que é isso? Esse jeitão aí, ó. Oh, vou te falar, na né? voz do Andinho Vamos Black. Vamos ver. Pode Vamos provar lá. aí, carne massinha. Hum. Fala tu. Uhum. Hum. Uhum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum. Hum? Uh -uh. Hum. Chica, top. É o Bravo, churrasquinho do Tel, churrasquinho família. Toda toda informação deles estão aí na descrição. Valeu rapaziada e continuando. Cara, eu fiquei até ó tô até suando, mano. Chegou um churrasquinho, cara. Fiquei emocionado. Eu pensei que não ia vir. Mas ele nunca nunca decepciona. E lembrando também de falar para vocês, o outro patrocinador nosso que tá para fazer um sorteio brabo lá na fanpage dele é o amigo do Azalanches. É isso mesmo? Você falou tá falando é isso aí. Mano. <risos> Vou atrás de você sempre, sempre, Vou deixar todas as informações aí na descrição e tá para rolar o sorteio brabo lá lá na fanpage dele. Então cola lá. Pra você ficar mais por dentro do que está por vir. Valeu, rapaziada? Só parada aí. Só parada aí. Che... Ó, é porque não dá cheiro aí na telinha, aí, rapaziada. Ó. Espetáculo. Top. Top. Top. Brabo. <risos> Andinho, e fala, fala pra gente, cara. Projetos futuros. Você tem som por vir? Tem coisa nova? Tem. É. Então, nós estamos acabando de finalizar o nosso EP, né? Uhum. Com quatro músicas. Hum. Já temos duas gravadas. Abaixa um pouco o microfone assim pra ele não tampar seu rosto. Isso. Aí. Já, estamos, já temos duas gravadas já. A primeira foi o Help o Criador. Uhum. Não sei se eu posso já falar o nome da, da próxima música. Posso falar agora? Pra galera, isso, pra, deixa... galera com, pra galera comparecer lá no nosso Não, Instagram, mas né? exclusivo, bota na tela. Bota que... na, <risos> você, bota na que foi tela foi... Que você cara, é isso aí. Bota na tela. Só pra dar audiência. Então, ó, visita lá o nosso Instagram, né? Arroba @andinhoblackrj, @andinhoblackrj Ou então até um fã clube aí que fizeram também. Um beijo aí pra Carla, tá? que administra o nosso fã-clube lá, é FC Andinho Black, no, no, no Facebook, na né? página lá no Facebook, FC Andinho Black, que daqui a pouco aí nós vamos já falar qual que será a segunda música, já tá pronta, só vou falar pra vocês que vai ser o um seguinte, vai ser uma música bem dançante. Opa! Essa vai ser mais pra galera Opa. dar uma descontraída e tal, pra não falar que a gente tá indo muito forte, entendeu? Uhum. Dá uma relaxada, depois nós vamos de novo seguindo. Pra quebrar o esqueleto. É e assim Mas o nome dela não pode vazar sem querer o cara é alguma coisa aí tá fazendo não para mim lá lá no fundinho lá aí, o pessoal <risos> da direção tá assim ó que isso o direção Ô, poxa de falar era aí pô ó tem alguma coisa envolvida com depois vocês escrevem lá no canal do Izão, aqui no podcast aqui alguma coisa envolvida com mundo encantado com desenho Aí, ó, e já bota lá é, assim, ó é, entendeu? O próximo clipe tem que ser coisão Vocês botam lá escrito é. assim, tá ligado? É isso aí, ó Rapaz, e esse daí vai ser brabo, hein? Porque a ideia também é pesada, hein? É pesado Vamos que vamos, é. eu gosto de desafio É de... isso aí, é isso aí Nossa vida tem que ser desafio Senão a gente não, não vai buscar sempre o crescimento, né? Exato Então, é muito bacana E eu, mais uma vez, aproveitando Sem rasgar cida, mas eu acho que é bom deixar registrado, cara A nossa parceria foi e eu acredito que será melhor ainda no futuro, uhum. então assim, vi respeito, admiração pelo trabalho, né, um, ambos um do outro, a reciprocidade foi boa, então assim, a química tá beleza, então vamos seguir, time que tá ganhando, como vamos diz ali, é. eles vão falar muito isso aí, como é que é o nome do, meu, do canal, do rapaz lá, chuta que lá vem... Ah, resenha. resenha chuta os caras pega, cara pegaram ali no ah, ar ali. Ah, tô ligado, ah, tô ligado. Tô tá ligado. Vai na carona, né? <risos> mas tamo junto aí. Cara. Tamo junto. E pode me chamar que eu entendo assim um pouquinho de futebol também. Pode me chamar. Você que eu já foi aliando. peladeiro? Joguei seis anos no Volta Redonda. Ah, que isso? Na categoria de base. Que isso, Andin? É, eu tenho história pra contar, rapaz. Então Tem conta. Tem também o Pepeu também, que é né, um dos empresários hoje também. Foi Além, que é meu primo. O Angolano é meu tio, o Pepeu é meu primo, ele também bate a idade comigo, então ele treinamos juntos na época no Volta Redonda, ele foi até mais longe do que eu, chegou é profissional, só caiu infelizmente aqui é seguraram o menino pra não ir pra fora, uhum. e eu acho que pro Cruzeiro ou algo assim, não me lembro. Seguraram ele pra montar um timaço do Volta Redonda na época, acabou que nada e atrapalhou a vida do carro. Aí tamo aí, tamo na luta. Mas como é que foi essa sua parada? Não, e o no meu futebol... no futebol, eu... Assim, foi na minha pré-adolescência, né? entrei, fiquei seis anos, treinei no infantil, juvenil, acho que mirim, infantil e juvenil, se não estou enganado. E quando eu fui para ir para o Júnior, aí, aí uma época Volta Redonda acabou com a categoria de base, nós fomos todos pro o Flamenguim, era ali na Vila Americana, aí depois voltamos para Volta Redonda que pegou a categoria de base de novo e eu acabei quebrando o peito do pé. Hum... Aí fiquei um tempo parado, não tive o apoio àquela situação que a gente conversou. Eu acabei desanimando, aí me apaixonei pela música. Já estava envolvido com a música, né? Aí, uhum. tô na música até hoje. Pode crer, cara. entendeu Pode Mas crer. eu gosto de bater uma peladinha. Quem quiser convidar a gente faz uma bater uma pelada aí. Mas foi, mas foi melhor vir pra música ou no futebol você acha que realmente deve... ia não. ter uma chance aí? Não, eu acho que... Ou você acha que, porra, Deus... Quebrou mesmo. Não, não, eu é acho que assim viu? na música eu me identifico mais. Não que eu não tivesse assim, o um dom de jogar, assim, humildemente, é falar. Assim, é eu, eu tinha saber. até o... os atributos pra ser um jogador, mas assim, a música me completa mais. Eu tenho uma paixão maior pela música, né? eu respiro música, transpiro música. Pode crer. Então, assim, Maneiro, mano. Então é muito legal isso, cara. Eu me amarro mesmo, amo o que eu faço. E eu sempre penso em. Foi seu dinheiro. sonho, sempre foi. Seu sempre, sonho. cara, sempre foi. Desde a... meus 11 anos, 10 anos de idade, eu tinha o um sonho de, de trabalhar e viver da música. Bacana, cara. De viver bacana. na música. E o bacana é que hoje, mesmo não vindo todo o reconhecimento, uh -huh. a gente tá aí, né? Não, estamos aí, estamos plantando, pô. Tamo Correndo plantando. atrás e vamos que vamos, mano. Porque tem muita gente, cara, que nos julga, escutou a uma frase hoje também, que nos julga pela colheita, mas não vê a nossa semeadura. Então, assim, é cuidado pra você julgar as pessoas pela colheita dela, mas pensa na semeadura, como que foi, cara. Entendeu? É o famoso, aquele assim, ver as pingas que eu tomo, mas não ver o tomo que eu levo também, tá? tá o... né? É mais ou menos isso, né? É. Então, assim, vamos que vamos. E eu sou... É corrente do bem, cara. Eu sou o cara que... Vim pra tentar... Fa... Vim não. Eu, eu quero fazer a diferença. Se eu vou conseguir... Se eu conseguir ajudar uma pessoa, cara, eu tô feliz. Com a minha música, principalmente, eu já tô... Eu já tô realizado porque eu já tive esse feedback de muitas pessoas que falaram assim: pô, cara, eu escutei sua letra aí, porra, mexeu com a minha estrutura da minha história. Olha, fica arrepiado de falar, cara, porque é verdadeiro. Cara. Isso é. aqui não tem preço, cara. Não tem preço, não tem preço. Não, cara. eu recebi uma, uma ligação de um amigo que ele tem falou preço. isso. Pô, cara, vocês quebraram tudo, velho. Alguém tinha que falar. Ainda bem que vocês é falaram. Aí. É isso aí. Alguém tem que falar, mano. E tem gente que tem mais voz do que nós E não fala E não fala e não fala, às vezes por medo Pagar o preço Hoje em dia é a questão do pagar o preço O preço é caro, é alto Realmente Mas eu acho que o benefício É mais alto do que o preço Que você, você paga Se o, o, o, a pessoa mais santa Que teve nessa terra que Pagou um preço por nós Altíssimo Por que, que nós não podemos pagar esse preço? Eu penso dessa forma, né, cada um, independente de religião, não tô aqui pregando a religião, mas assim, eu acho que todos nós aqui temos uma missão aqui, cara. E a minha missão, até nas minhas maiores, é, nos meus piores momentos, cara, eu tava ajudando alguém, que tava com problemas menores do que o meu, mas eu tava lá auxiliando essa pessoa. E fiquei muito feliz de ter feito isso inúmeras vezes. E, cara, ó, isso me faz bem, cara fez mais bem para mim do que para a própria pessoa. Então hoje eu vivo a minha vida dessa forma, entendeu? Quero ajudar, quero contribuir. Só que hoje eu tô me amando mais, me respeitando mais como ser humano, que eu sei que eu sou ser humano mesmo na essência da palavra. E quero estar tá rodeado de pessoas assim e levar um pouquinho que eu aprendi, o que eu tô aprendendo e quero aprender para as outras pessoas, para nossa corrente aumentar, fazer uma Isso corrente aí. do bem. Isso aí. A intenção é essa. Vou tomar muita porrada, já estou tomando muita porrada. A porrada Mas vem, vem. mas tá vindo do mesmo jeito. É aquilo, né, cara? É, mesmo. infelizmente, é, pelo menos aqui no Brasil, assim, o prego e mar... o prego que se destaca. Leva martelada, né? Leva martelada. E nem sempre. Foi basicamente isso que a gente quis passar com o clipe. Uhum. Que nem sempre o prego que se destaca. Ele tá fazendo algo que seja um crime, ou que seja fora da lei, ou que seja algo errado. Às vezes o prego que se destaca, ele só tá ajudando alguém e, e mostrando isso. Que é o que acontece com muitos aí. Muito, muitos, muitos, muitos, muitos. Parece é o um cara dando uma cesta básica, pronto, é traficante. É isso aí. Entendeu? Aí o nego já filma, já sai em, em tudo quanto é grupo de WhatsApp. Rápido. Entendeu? Aí o nego já fala que tá correndo no, no, no, no, no zap dos caras do fuzil. É. Né? é o fuzil ou caneta na mão? Aí o da caneta vê. <risos> e vai que vai. Manda o fuzil ir atrás do outro que só tá ali ajudando. Então, infelizmente, nem tudo é, hipocrisia, é o que é, parece. É. é muita hipocrisia. Tem muita coisa atrás dos bastidores aí, atrás da cortina. E eu tô aí, cara. Eu tô enfrentando tudo, tudo dentro do respeito. Mas tô que tô, vamos que vamos, cara. E eu vou toda... Sempre um trabalho meu vai estar tá falando algo assim. Uhum. Sempre, cara. Pode me cobrar, eu isso acho... aqui tá gravado. Pode me cobrar. Sempre um trabalho meu, não todos. Porque a gente também não pode, né? Uhum. Mas a minha bandeira é essa. Churrasquinho em família. Carne macia, pãozinho de alho, coraçãozinho, linguiçinha, franguinho, misto, tudo uma delícia no capricho. Uma barcona de respeito que vem com acompanhamento vinagrete, farofas e fritas. Churrasquinho Família. Um churrasquinho para toda a sua família. Saboreie e peça já o seu delivery. Rapaziada, aquele corte maroto. Vai falando aí que eu ah, vou experimentar. Ah, ah, lógico, mas é um corte para falar dele mesmo. Aquele corte maroto. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Tô de olho nisso aqui. Eu falei, isso aqui é um ah. queijo? Não, isso aqui é um frango? Não, isso aqui é uma carne de pouco? Não, isso aqui é... <risos> Eu ia fazer uma piada, velho. Vai nada a ver a piada que eu ia fazer, cara? Agora que fala. Rapaziadinha, churrasquinho hum. família, churrasquinho do Tel. Hum. Melhor churrasquinho do Santo Agostinho. Chique. Qual lá? Qual lá? Aqui. Aproveitando esse gancho aí que a gente parou. Hum. Deixa aí pra rapaziada. Agora? Hum. Golem. Hum. aí. olha a palavra aí. Hum. Vamos lá. Aproveitando esse gancho que a gente parou aí para falar do patrocinador. Deixei para a rapaziada aí falar para a rapaziada suas redes sociais. Prazer então, prazer galerinha aí, ó. Aproveitando aí toda a audiência aqui do canal do Isão Ângelo aqui, Isão Filmes. Quero convidar todos vocês para me seguir lá no Instagram Black RJ lá no Instagram. E o Facebook, tem lá um, a página do fã-clube que criaram lá. Alô, Carla, mais uma vez, obrigado, tá? FC Andinho Black. No Facebook, página FC Andinho Black. Curte lá. E a galera que quiser escutar o som, é só ir lá no Palco MP3, no site Palco MP3, e clicar lá, Andinho Black, o Help é o criador. Você vai ter lá a letra da música. Vai ter o áudio da música, vai ter o clipe da música. E também que vai levar tudo você pro canal do Isão. Tá tudo linkado. Amém. E olha, e uma coisa que eu vou te falar, hein. Vou falar que é ao vivo pra galera. Nós colocamos... O clipe foi lançado agora dia 10. Uhum. Não tem nenhuma semana. Bastante visualizações, graças a Deus. E eu linkei o clipe lá no palco MP3, que é uma das plataformas musicais aí maiores que temos aqui no Brasil. E o clipe chegou no estado do Rio de Janeiro, com diversos artistas lá, já está em 15º. Ó, parabéns para você, Pô, Parabéns para você, a obra é sua. <risos> é nossa, então. É nossa. É nossa, é isso nossa, aí é nossa. nossa então. Então que curte é isso? lá para você ver lá, lá no palco MP3. E eu tenho o maior orgulho, se vocês entrarem na minha, no meu Instagram, vocês vão ver lá também, que em artista, nós, na semana, porque lá eles fazem por semana e fazem por mês, cada mês é um hum. ranking. No mês, nós estamos em décimo. Estamos no top 10 do Rio de Janeiro. Oh. Com a música real o Criador. Cara, ó, estamos muito felizes, cara. Pô, obrigado a todos vocês aí. Cara, obrigado demais. cara Obrigado demais. Poxa, que isso, mano. Obrigado demais. Bravo demais. Brava. Brava é só demais. o começo, hein? É só o começo, hein? E lembrando, né, rapaziada? Não é uma competição. Não. Isso simplesmente é mérito daquilo que isso aí. você correu pra caramba atrás. É isso aí. É isso Tem aí. quanto tempo mais ou menos que você está elaborando, desde quando você botou a, o som no, no papel até a, agora, assim? Então, a música, eu come Essa música eu comecei a escrever em 2019. Final do ano de 2019. Uhum. Então eu comecei a dar os primeiros rabiscos. Aí quando virou para 2020, eu já estava quase finalizando a música. Fevereiro, por ali. Quando deu março, começou a questão da pandemia. Uhum. Aí parou tudo. Aí o que eu fiz, eu não finalizei a música, comecei a agregar algumas coisas do momento da pandemia. Dentro da letra da música, eu fui fazendo uma mistura ali, lapidando aqui, tira ali, coloca aqui, coloca aqui, tira ali. E cheguei no denominador comum onde eu acabei de escrever a letra. Então, assim, comecei final de 2019, finalizei a letra em, em março, abril de 2020. Uhum. Gravei a música, fui para estúdio em 2020, em setembro, né? agosto, setembro, né? Nós gravamos, fomos para o Rio gravar, onde o Jean acreditou no trabalho. Aí fomos no Rio, gravamos em setembro. E a música foi para a rádio e ia é no final também de 2020. Mas com aquela bagunça toda, falou vamos esperar virar já de uma vez. Aí foi pra rádio em fevereiro agora de 2021. Então é recente. Bem recente. E graças a Deus pelo tempo, ela andou bastante já, cara. Em São Paulo tá tocando demais. Lá no Sul também, lá em Porto Alegre também tá tocando legal, graças a Deus. Entendeu? No Rio também, algumas rádios aqui. E a gente só fica triste que aqui na nossa região, mais uma vez, aquele papo, uhum. tudo gera. Tudo volta para cá. Tudo volta pro mesmo. E eu já há 20 anos também que eu já tô nessa mesma historinha, cara. É falei, a falei, a música tá... tá tocando em tudo quanto é lugar, menos aqui. É. Doideira, uma, rádio, hein? uma rádio aqui que tocou um pouquinho, mas aí descobriram que era eu. Aí pararam. Olha que loucura! Descobriu que o cara pô, o cara mora Porra ali, né? logo ali. Aí agora que eles estão vendo a força da música vindo de fora para cá. Uhum. Aí tem algumas rádios aí que tá me chamando pra começar a tocar música. Que eu acho legal, pô. Tem que valorizar. Não é regional, cara. Igual você falou do seu trampo. Por que, que tem que ser o cara de São Paulo? O que, que tem que ser o cara da capital? Porque, porque o clipe de tal, tal... Não, primeiro. Primeiro, pô, não tem primeiro porra, é cara. o que eu já falei. Não, não é competição. É simplesmente você dar valor... Meritocracia, cara. Pra quem tá aqui, entendeu? Porra. Às vezes... O maluco lá da casa do caralho, vai vir, vai fazer um trampo, que assim vai ficar a mesma coisa. É isso aí. Fica esse ciclo vicioso. Aí né? fica, não, não, não. mas não, prefere dar moral. Aí é. eu te pergunto, Isão, me responde aí se você souber. Independente da área artística, seja no futebol, na música, ator, escritor, independente. Quem saiu da nossa região aqui, ou da nossa cidade principalmente, que fez sucesso e tá fazendo algo realmente aqui depois do sucesso para nossa cidade, para a região. Sabe por quê que não? Porque os cara cresceu, ninguém deu moral aqui, cara. Aí é o cara mete o pé. Aí o cara fica com aquilo e não dá moral para ninguém e fica nesse ciclo vicioso. Eu não almejo o sucesso, mas se, papai do céu, achar que eu deva alcançar ele, eu quero por quê? porque eu quero levar a mensagem a mais pessoas. Se eu tiver sucesso, eu vou poder falar para mais pessoas, então não quero sucesso por dinheiro, por ego, eu nunca tive isso, cara. Eu já ganhei muito dinheiro com a música, cara. principalmente na época do filme, eu ganhei muito dinheiro com a música. Nunca subiu pra minha cabeça, ajudei muita gente que não teve a, gra a gratidão comigo, uhum. mas tudo bem, né, passou, não leva pro meu coração. Então, assim, hoje eu não tô buscando sucesso, não, eu tô buscando levar a mensagem. Se, se for para mim chegar no sucesso, o meu leque... Abrir, para falar para mais pessoas, maravilhoso, dinheiro é consequência. Então, infelizmente, a maioria das pessoas que cresceram, que é da nossa região, depois não valorizam aqui, porque aqui não deu valor. cara. Então, alô, governos, não estou falando só da nossa cidade, não, de geral, do sul fluminense todinho. Agora nós passamos aí na sábado agora, né? o nosso trampo passou lá, Teve pessoas que deram parabéns, por vibraram e tal. E pessoas que estão do nosso lado que não fez nenhum joinha, cara. Nem um pô, beleza, legal. ele fala, só isso? Porra, em 10 horas de clipe com as 5 mil pessoas assistindo o nosso clipe, cara. É muita coisa, cara. Nem uma semana de clipe. E eu aposto com você que essas, essas pessoas todas. Acho que mais de 80% nem é daqui. É. É isso aí. Eu fico, fico feliz e fico triste, cara. Porque a gente fica nesse ciclo vicioso, nessa coisa assim... Tá, tá, tá entranhada na, na pele, cara. Não, pô, pelo menos vamos crescer, ó. Porra, rapaziada, ó. Vamos, cara. Vamos evoluir. Vamos evoluir, Aí depois gente. a galera pensa assim... É nossa, renta, é metido. Nossa, por que será que os caras... Por que será que os caras lá de São Paulo, né? A galera monta mansão... A galera monta escritório. A galera monta é, MC do nada. É. A galera estoura outras pessoas do MC nada. se abraçam. Igual esses dias eu vi um cara falando. O que sai o, o que sai de São Paulo estoura no Brasil. O que sai do Rio estoura no Rio. Por quê? Porque a galera de São Paulo tá um abraçando o outro. É isso aí. Eles lá tão, tem a mente evoluída para um abraçar o outro. Aqui fortalece igual, fortalece. igual a Nigéria o falou semana passada aí que o maior problema de volta redonda é é o ego. É um aqui tem um probleminha com o outro ali. Ah, eu não falo com ele por causa disso. Ah, eu não vou fazer trampo com o tal por causa disso. Ah, não vou ficar entrando nas, nos bagulhos desse maluco por causa disso. Tem que acabar com isso urgente. Verdade. Concordo plenamente contigo. Essas foram as palavras do Nigéria. Tem que acabar com isso urgente. Porque isso está atrapalhando e vem Todos. atrapalhando muito. E vai continuar atrapalhando enquanto não mudar. Para o bem do coletivo, olha, olha as mensagens que a música passa. você pegar a música e só ler, esquece a melodia, só ler. como se Está tivesse... todo mundo compromissado, Cara, pai. Se não tiver todo mundo compromissado. Pro bem do coletivo, o individual tem que estar tá compromissado. Cada um tem que estar tá compromissado pro bem do coletivo, cara. Imagina é a engrenagem que tem os dentes ali, ó. Bicicleta, não tem ali? A catraquinha. Quebrou uma. Quebrou uma, os outros vão ficar com mais dificuldade, gente. Então, assim, tem que estar tá todo mundo junto, se cara. Se quebra uma, duas, a corrente sai e não roda. Sai. Não roda. É simples assim, cara. <risos> Exatamente, é simples. cara. O movimento. Qual que, é o maior, qual que é o maior estilo musical hoje do Brasil? Hoje é o funk. Não, sertanejo. Ah, do Brasil é o sertanejo. É o sertanejo. Por quê? Porque cresceu e vai ser difícil alguém tomar. É porque eu não escuto sertanejo. Eu não, não, pergunta não, cara, já fala. É o trap, é o rap, é o funk. Não, não, velho. não, é, não é o Não, só por porque os caras se abraçaram, cara. O cara fez sucesso, montou o um escritório, foi buscando outro. Tem talento, foi buscando o assim, O pagode teve aquela aura dos do, do anos 90. Aí o funk deu aquela estourada. Pá. Hoje em dia ninguém segura o sertanejo mais. Só dá sertanejo, cara. Aí você vai ver os shows dos caras. Igual o Fabrício falou aí, né? Um show do sertanejo. Pô, não cara. se compara com qualquer outro tipo de show, cara. É... Se compara. 600 mil, 800 mil não pra fazer compara, um DVD. Cara. Aí eu falo pra você, adianta ficar aí, ó, pô só eu, só eu. Pô, pelo amor de Deus, gente. Misericórdia, não faz sinal, cara. Aí eu saía daqui de Volta Redonda, ia tocar lá em Joinville. Eu, bot... eu, eu, como artista... Que os outros falam, ah, você é artista, eu sou artista, você é um artista, você é um profissional da produção, pô. por que, que você não pode se considerar um profissional, A pessoa não pode te chamar de profissional? Eu saía daqui pra botar lá 4 mil e poucas pessoas, tá aqui ó, tá escrito aqui ó, isso aqui não é brinquedo não, bota redonda para o Brasil, eu botava 4 mil e poucas nas maiores casas lá, só top de linha, aí eu chegava aqui na região aqui. Esse, esse jornal, ele é da onde que saiu? Esse aqui? do Diário do Vale. Então, rapaziadinha, estamos indo aqui para o nosso último slot, nosso último corte. E tá aí, ó, churrasquinho Intel, churrasquinho da... churrasquinho Família, churrasquinho aqui da Volta Grande. Valeu. Queria deixar aí para vocês também rapaziadinha que tá precisando daquele videoclipe maroto, entendeu? Chega aí na, minha, aí na descrição, tem meu Liquid Tree você pode entrar em contato comigo através tanto do meu Instagram como do meu WhatsApp, tem também. Pode chegar lá e pegar seu orçamento para o seu videoclipe. rapaziada que está precisando de ensaio fotográfico também. Rapaziada que está precisando de logo, artes gráficas. Chega aí no Liquid Tree e já vem fazer o seu orçamento. E a mesma coisa, fala aí um Com pouco. Com certeza, ó. Sabe que na pandemia o negócio tá brabo. Então ó, a galera que quiser fortalecer o Andinho Black aí, tá, a gente não tá podendo fazer né, eventos. Rapaz, nós da música, eu vou te falar, nós estamos sofrendo, cara. Tá foda. Hoje mesmo nós recebemos dois convites e tivemos que não aceitar pra não queimar a imagem mágica. Infelizmente tá uma porque parada... A bem vontade que a gente, é de aceitar. Porque... Se você aceita, você tá errado. É. Mas se você não aceita... Como é que você bota o pão dentro de casa? É difícil, cara. Né? E, a, e a gente Porque tem gasto, tá investindo na igual carreira. Igual aí, cara. o que, que você acha aí dessa parada? Abaixa só um pouquinho assim pra não tampar o seu rosto. Vai lá, vai lá, vai lá. O que, que você acha aí dessa parada que aconteceu aí com o Belo, né, cara? Pô, uma parada... pô, cara, assim, eu acho que foi meio forçado também pela mídia, né, cara? Porque muitos fizeram, estão fazendo, acho que pegou ele, a questão da mídia, tipo assim, aquele famoso pega pra Cristo. Tá errado também, vou dizer também o cara tá santo, mas foi uma forçação de barra, entendeu? Porque o evento não é feito por uma pessoa só, né? Tem vários colaboradores ali, pô, só pegou um. Eu acho que é, se for pra ele denegrir a imagem, se for pro governo denegrir a imagem de alguém, eles têm que ir em cima do produtor. Porque o é um produtor para ele, um ele fazer, o produtor de eventos, para ele fazer o evento, ele tem que ir na prefeitura. Isso aí. Aí já vai da política, do governo. Aí se a prefeitura liberou e o cara tá fazendo, por que, que tem que prender o um artista? É isso daí, forçação de barra. Eu acho que deu ruim alguma coisa lá por trás. Alguém, Alguém deixou, deixou de ir. É, você sabe como é que é o esquema? A gente que vive nesse mundo um pouquinho... Uh -huh. Então, assim, não é bem aquilo que você falou no, no bloco anterior. Nem tudo que a gente está vendo é o que é. Tem Exato. uma história atrás. Exato. Quando estoura alguma coisa lá atrás, aí alguém na ponta sofre algumas consequências. E às vezes não é o, o culpado ou o principal culpado. Às situação. vezes só é o lado mais com Mas a corda é. que já está ali com o dentinho. É isso aí. é isso. Aí. Então, por isso que eu vou pedir para vocês. Fortalece o Andrew Black aqui. Quem quiser anunciar Lá no nosso canal do Instagram, lá, lá no Instagram, cara. Arroba Black RJ, entendeu? Patrocinadores aí, vamos chegar. Tá lá o nosso contato lá. Pô, quiser fortalecer, só entrar em contato com o nosso WhatsApp. É 021-997-275199. Mas só entrar no Instagram lá que vocês... Mas quem lá. não conseguiu anotar... Vou fala, deixar, coisão! Vou deixar coisão. aí na descrição o arroba do Andinho. Você consegue chamar ele lá no direct. E, Fala com Angolano. aquela aí. ideia, fechar aquela parceria, ele fazer umas lives aí Ou na isso. fanpage de vocês. Com fazer uma live direto aí do, do Instagram do, do seu estabelecimento, divulgando os seus pratos, divulgando a, roupas. A, é, é, as roupas, divulgando seus deliveries. É. Isso aí. Entendeu? Chega junto aí, vamos fortalecer. A arte aqui da região vão fortalecer o artista que tá lutando para levantar o nome da região, entendeu? Porque se não é o artista local correr atrás e, e jogar as paradas, jogar música, jogar coisas na plataforma, jogar e jogar o nome de sim. Eu não sou do Rio, eu sou de Volta Redonda, pô. Tá ligado? Pessoal de Volta Redonda aí, todos os empresários, estabelecimentos, vamos abrir o olho Vamos ver como é que a gente pode ganhar um dinheiro nessa pandemia. Então, já que a gente não pode abrir a casa, vamos fazer uma live, vamos fazer Nossa. uma coisa diferente: vender um delivery, fazer um sorteio, fazer uma parceria com o artista. E é isso todos, aí. todos. Eu não é só... só por mim, não. Peço por todos. Peço em todo mundo. Peço por todos. Porque tem casa que está podendo né, abrir assim dentro das restrições. Se for uma casa estruturada, que der para fazer o show, que tem, nós vamos lá fazer com o maior prazer, maior orgulho satisfação. Agora, infelizmente, como hoje eu tive que recusar duas, porque não tinha esse esse espaço para fazer, então ia queimar pro cara da casa, e hoje também assim, graças ao pai, entendeu? A gente está tendo uma um crescimento, também a gente não pode estar tá queimando a nossa imagem para dar o respeito. Se eu tô vendendo, falando uma coisa, eu tenho que seguir essa essa bandeira aí. E, Exato. vamos que vamos, mas estamos aí. Vamos lá, estamos aí. E o outro, ó, esse cara aqui no clipe é fera, hein? fecha com o <risos> cara, fecha com o cara que eu vou. Te, eu falei para você que você ia virar referência. Pô, falei eu não falei ainda, mais ainda, ainda a gente, eu não me sinto nesse patamar todo. Mas eu já mas, te vejo assim. Mas pô. E já porra. falei para muitas pessoas do ramo e vou te falar, nem precisava falar isso agora, mas já tocamos no assunto, aonde eu produzi mesmo no Rio já me perguntaram, Pô, com quem que você gravou? Não acreditaram quando eu falei que eu gravei aqui uma volta a redonda. Aqui. A, a, a qualidade em si. Falou, cara, porra, muito bacana e tal. E pode esperar que vai aparecer coisa boa pra você aí. Amém, amém. amém. E esperar. o máximo que der pra eu levar o nome de todo mundo que tá me apoiando é, é aquilo: quem tá bebendo da água comigo agora, beberás do vinho, do chup, do <risos> whisky, tá ligado? Certíssimo, certíssimo. Você podia dar mais uma palhinha, cara. Você, você aposentou total suas letras das antigas, não tem nada assim que você lembre? Só pra você mostrar. Uma letrinha antiga aí, uma letrinha antiga. Queria ouvir, pô. Queria Do pagode ouvir. mesmo, né? pagode. Você né? pode levar na levada que você quiser, mas uma letra antiga. Porque o angolano não quer deixar você soltar a música que tá pra vir, então solta já o que já saiu, né? É, tem uma música que se chama... Nem frio nem morno. Que é um hip hop que eu gravei na época. Vamos ver como é que fica aqui, ó. <música> <música> oba oba oba, oba oba oba, <música> Derele derele derele derele Oba oba oba e aí comédia, se liga na missão Tu me criticava, eu escrevia essa canção ha, Andei sumido, mas sempre fui lembrado Jamais fui esquecido e pra sempre serei falado Porque além de compor, eu também sei cantar E agradeço o doc e o papai me dá Se liga no papo que não é furado Que eu mando pra você Larga de ser bobo, vê se aprende a viver Eu já tô te filmando, já saquei o que tu quer Tu quer a minha vida, quer me ver na ralé Mas pode ter certeza que tu não vai conseguir Com a forçada da tua inveja me fortaleço daqui Nem frio nem morno, o meu pagode é quente. Nem frio, nem morno o meu pagode é quente. Nem frio, nem morno o meu pagode. Ha, ha, nem melhor e nem pior. Sou apenas diferente. Nem frio, nem morno o meu pagode é quente. Nem frio, nem morno o meu pagode é quente. Nem frio, nem morno o meu pagode é quente. Nem melhor e nem pior. dinho Black é diferente. Ei, ei. isso? Vai ver ela, hein? <risos> Rapaziada, vocês estão vendo, vendo aí o oh. que vocês estão perdendo? Vocês estão vendo aí? Ó. Em breve, em breve, isso daqui eu acho que eu nem falei com ele, nem com o Angolano. Mas a gente vai meter uma live aí. Lá no, Ia, ô, lá no Insta dele. Vamos meter uma vamos live braba, ou vamos no Insta ou no Face. Vamos que vá, vamos que vá. Só pra. Oh, angolano, me, per me permite levar pelo menos o refrão da música, cara. Pra deixar registrado De leve. aqui. Pô. Só o só, refrão. Só pra dar um gostinho. Eu não vou falar o nome, não, né? ficar só o refrão. Oh, o Pode que ser? O canal do. Do I? Do... Tá? Que ah, isso? Só, só, só o refrão. Só o refrão. De leve. esse é o refrão da, da próxima música, tá? Não vou falar o e, ó, nome não. Cuidar, fala aí. cuidado aí com, com o filho no microfone. Ó, e ó. Malandro. Quem copiar nós tá de olho. Fala o bordão do Oi? Fala o bordão do malandro. Fala, fala o bordão são tantos, fala. Pode falar, pô. Fala aí. Chega, ali, Angolano. chega aqui, ali ó, microfone. Fala aqui Angolano. Fala, ali, Angolan. Ô Angolano, vem cá, cara, vem cá, vai lá, vai lá, vai lá no microfone dele. Fala seu bordão. Não, bota aí, ô, Vai lá no bota microfone. Na tela, Golano, bota na tela, Angolano, bota na tela é o bordão dele que ele quer. É. Rapaz, isso é Angolano, é, é o comércio, cara. Vai ali só dar um alô pra galera, vai ali só dar um alô. Alô, Pepeu, Pepe, olha o Pepeu, olha o Angolano aqui, Pepeu. Vai lá, Angolano. Vem, mano, tá te amando. Tá cor, cara, fala aí, papai. Só pô, dá um alô. rapaziada, olhando. aqui é Cid Angolano. E aí, tá liberado, onde? Oh, bota na tela. Aqui, ó. <risos> Aê, mano. Lá, é isso aí, galera. É isso aí. Quebra tudo. O refrão da música é. Opa, quase que eu falei o nome. O refrão é esse aqui, ó. Vamos pro pagode samba, avisa a mulherada, voltei. Hoje eu quero me acabar, tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei. E ruim? Vamos pro pagode samba, avisa a mulherada, voltei. Hoje eu quero me acabar, tipo rei, tipo rei, tipo rei É tipo isso, rapaziada! Então, avisa lá, avisa lá, avisa lá. Enquanto vocês no próximo avisa podcast. Lá. Valeu lá, rapaziadinha, porrei, vamos porrei, ficando porrei, por aqui que porrei, porrei. Você que avisa tá aí colado E ligado, lá, se inscreve no canal Se ter. inscreve lá, lá Na rede social do Andinho porrei, E encontro porrei, vocês porrei, lá porrei, Valeu, é nóis Rapaziadinha valeu, valeu. Quebrou tudo, quebrou tudo visão, visão, Valeu eu, Andinho E Fui vou lá, não. Vou bolar. Fui Valeu Bebe, bebe, bebe.